Eu começo, e eu te explico nessa faixa Eu vou mostrando agora como fica o faixa. Cê tá ligado, parceiro, rima na caixa Vou fazer um show e você entra na faixa Porque eu sei que cê é amigo, só que agora, parça Nessa fita cê corre perigo, na faixa Cê tá ligado, agora é só um teste, cuidado Faça favor através da faixa de pedestre Cê tá ligado, eu vou explicar Só pra você acompanhar porque minha rima alucina, atravesse com cuidado, porque eu vou passar por cima. Você pode crer, parceiro, você não pega. Porque quando eu rimo, eu chego e atropelo. Você tá ligado mesmo, porque na rima eu sou singelo. E sempre na humildade, por isso tô de chinelo. É isso então. Primeiros 30 segundos, guizão foi pra conta. Jona Voz, na resposta, DJ. Ei. Whoa! Whoa! Whoa! Yo! Yo! Eu, cê quer falar que vai passar por cima é um esculacho, só toma cuidado que o gancho vem de baixo então presta atenção na sua situação, cê vai passar por cima carrinho de flexão então, cê tá ligado mano é tipo feijão com arroz cê é fusquinha, eu opala 92 entenda bem como é que é que o bagulho é muito louco chapa, eu vou falar como é que é que o bagulho é louco mano, eu nem disparo seu discurso tão imprevisível parece o um Bolsonaro de Tanta merda que cê fala, cê é escroto. Esse não é o Guizão, acho que abriu o esgoto. o oh, oh. oh, louco, e aí? Tá na mão de vocês, pela ordem de rima. Barulho para Guizão! Oh. Barulho para Jô! Oh. 1x0, o jo terminou, volta DJ! Quero ver, quero ver Sangue Yo, yo e yo, yo, cê vai passar por cima Passa, é aí que cê se fode Então cê pode pisar, porque cê pisa explode Então, entenda bem como que essa Conduta, que o bagulho é muito louco Cê não entra na disputa E o bagulho é muito louco, pelo amor, cê quer falar De passar por cima, tu não tem nem motor Cê tá ligado, mano, puta que o pariu Pro cê acelerar, enche seu tanque vazio Então entenda bem Como que é minha parada, entenda bem Que João, que você só é uma piada Mano, porque eu sou sensei O meu freestyle é tipo a bíblia, o seu freestyle eu então entenda bem mano, na moral, essa aqui é rima, só que minha palavra não é vida em cada esquina Você tem que entender como que é essa batida, porque meu freestyle é bíblia, porque eu sempre mudo a vida Ô louco, ó, 30 segundos de resposta, Violeta Paraguizão, vamos que vamos, DJ <risos> E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hip se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip, hip Cê tá ligado, parça? Essa é o esculacho E realmente, o cancho agora vem de baixo Só que agora essa fita aqui é Vem de baixo igual o seu nível Cê tá ligado nessa fita, nessa linha Falando de carro logo penso em cebolinha Se é que cê me entende, agora que que eu falo fala, eu cê rima, eu falo, eu paro. Só que agora cê pegou Cê tá ligado, passa nessa fita que pagou Não adianta não que a rima aqui é tônica E me atinge tipo coelhinho da Mônica <risos> Então tá bom